E aí, gente, todos muito bem-vindos, é o Ficadão na área Cara, é o seguinte, mano, a partida de hoje tá muito legal Eu usei o token de recompensa E por incrível que pareça, por incrível que pareça não Tem uma justificativa pra isso Mas o meu token não tá gastando por 44 dias, mano Eu consegui bastante daqueles tickets de token de recompensa E ele acaba aqui não gastando E isso é muito legal Porque todo mundo sabe que esse Como que eu posso chamar? Não é item, né, mano? Sei lá Todo mundo sabe que o token de recompensa é uma das coisas mais apelonas do jogo Porque você pode cair, matar o primeiro E garantir uma grossa, uma WM, um colete nível 4 enfim, mano, um loot muito bom Eu acredito que a respeito de loot É a melhor opção que tem E eu joguei com ele e matei muito Foi muito doido, duas partidas, uma ranqueada E uma no clássicozão aí E, mano, queria pedir pra vocês, desde já Senta o dedo nesse like, moleque Vai aqui embaixo aqui, ó, deixa o likezão, beleza Se inscreva no canal se você não for inscrito Que eu sei que tem muita gente que não é inscrito e que tá assistindo os vídeos do Bigodão E também queria pedir pra você me seguir no Instagram Que essa semana eu fiz sorteio de gift card você que não é meu seguidor lá no Instagram, mano Perdeu um gift card então não perca, cara Toda semana tem sorteio lá do meu Instagram @jvfeio. Me segue por lá também Agora sim, bora pra partida que tá fenomenal Rapaz, bora lá <risos> Mano, eu ia falar que o cara tava de capacete 3 O cara tá com a touca E eu vi errado, meu pai eu Tô meio cego, não tô usando óculos, né Oxi. Aí eu fico meio cegueta consigo ver de perto, não consigo ver de longe Só estou tomando uma água Tomei um resto de mal que não tinha aqui Bora ver onde que a gente vai cair aqui Será o quê? o que será? iremos para prima? iremos para pique? iremos para cloque? a vida nos gira! <risos> como dizia o poeta bigodon Entendesse? Mano, eu acho que vou querer cair em pique mesmo porque. Quando eu falo pique mesmo, eu acho bem engraçado porque vai esse nome só pique mesmo. <risos> Bora cair ali em pique, porque eu acho que vai cair bastante gente. Apesar de Bimazaki também cair bastante gente. Eu quero pique! Entendeu? Merda nenhuma! Fechou, tamo com o scannerzinho aqui. A gente consegue avistar os malucos que vai aparecer aqui em pique. Porque, mano, quem bizarque aqui em pique se declare como morto. E vai todo mundo pra essa casinha aqui, porque não sei a mania que a galera tem de cair na mesma casa que eu, parece que todo mundo... É, na verdade eu vou cair bem bosta, né, mano? Bem bosta. Acho é que acabam. Eu consigo matar alguém com esse doce de chocolate aqui? Bem provável que não, né? <risos> então eu estou lascado, lascadinho, estou lascado. Aqui eu não vou encontrar é nada. Gente. Eu não tenho nem o que comer quando mais arma. Aqui é só a sofrência mesmo. Tá aí todo torto, todo errado. Não vai dar em nada, né? É verdade, mesmo. Né? Bora pegar uma arma aqui só pra dizer que nós temos uma arma. Todo mundo pronto pra morrer para mim. A galera se matando tudo ali em cima. Pessoal, mas calmaria, galera. Pra que tudo isso? Não, seus revoltadinhos. Eu quero kill nessa partida, então eu não vou nem ficar enrolando muito no loot. Bora pegar o loot das pessoas, tá ligado? Com certeza. Eita. Ah, <risos> meu amigo, usou errado demais. Acabamos de garantir uma grosinha aqui, ó. E mais um lutinho muito bom, mano. É exatamente por isso que eu falo pra vocês. Token de recompensa é a melhor coisa desse jogo. Tá bom. É muito apelão, porque eu acabei de começar a partida e estou com uma grossa. Quem tem grossa no começo da partida? Grosa infinita, mano. Por que eu digo infinita? Porque os meus tokens não gastam. Agora só que falta eu morrer com batata. Ô, seu merda. Vai cagar. Cadê tu? Eu nem vi da onde o cara tava me tirando. tô jogando pelo pés do Flakes. E eu erro todos os botões aqui, ó. Aham. Uh -huh. Faleceu. Mano, tá mó raiva isso aqui, porque os botões do Flex são tudo tortos, parece. Sei. Olha, ó. Amiguinha. Onde é que eu tô? E morreu. Ô oh, amiguinha. O que, que tá acontecendo com você, amiguinha? Veio aqui lutear o quê? Não sei. Não acredito que tu veio pegar uma dorzinha e morreu, minha amiga. Por favor, não faça mais isso. Eu odeio gente falsa. Tem um pouco de. De dó pela sua própria vida. <risos> Quatro já foi pra fita. Agora bora encontrar o recente da galera, mano. Essa tá cantando, fiote. Tá cantando, eu tô falando pra vocês. Respeita o ticket do pai. Eita. Eita, mano. Esse tava mais que brisado. Mano, coronha 3. Olha que lute. Na verdade, acho que o cara tava loteando. Bem felizinho. Tem um cara aqui, mano. Palhaço. Palhaço. Se abaixou, achou que. Ele vai achar que eu estou morto! Ele vai achar que eu estou morto! E não é que tá? E não é que tá? Me estresse com uma galera dessa, eu não entendo. Eles vêm pra cima de mim assim, eu vou matar esse dinossauro. Ah, mano, por favor, né? louco, tio. Você tem amor à sua própria vida? Não. Não vem pra cima de mim, mano. Maluco. Seu maluco, agora eu vou ser obrigado a vir aqui roubar o teu loot, tá ligado? Eu. eu. Eu vou fazer o quê? Eu sou ladrão, rapaz. Melhor colete lá, eu tô com colete 2, vai pro 3, ah, mano. Não nem é nem melhor colete ou tanso. O quê? É uma pedra. Como? Será que tem alguém aqui para mim, mano? Não faço a menor ideia. A gente vai ver agora, vamos ver se vai ter alguém por ali, mano, pelo menos eu espero que tenha, porque como eu falei para vocês, eu entrei nessa partida para matar. Eu quero kill nesse negócio, rapaz. Não. Olha aqui, tá aí, tá aí, meu Deus do céu. Matei, amiga, matei, matei, matei. De longe mesmo, não tô nem aí. Você está impossível. que eu tô falando assim, mano. Tô falando como se eu tivesse bravo pros caras, mas eu tô feliz. Eu tô muito feliz aqui parece que vai é voltar, não parece? Parece, mas não tô Queria pedir desculpa pra você que tá assistindo esse vídeo Que acha, nosso nosso João tá uma fera hoje É, bicha tô Tranquilo, nave Suave, que nem mosquito em palito Nem sei se existe essa porcaria dessa Não Opa Eu ia até ir pra lá, mas não vou mais Eu não, ligo, ligo, ligo, ligo Eita Oi, amiguinha, eu não entendi a dela, tá? Ela botou o gelo, foi esperta, mas ela tá fora do gelo. Mais fora do que dentro. Bota o gelo pra quê? Nada, nada. Pra ficar passeando? Eita. O amigão parece que tá com tudo. Opa, parece que tomou um daninho, não é mesmo? Mano, quer ver que vai fechar para ele essa merda? Dizendo que eu sou azarado. Eu sabia. Eu sou muito azarado. Eita, pode ficar atirando aí. que eu vou é tomar a posição. Ah, mano, olha isso, mano. É boia, já era, já, já dei como boia, filho. Que que é isso? Amigo, você assim, tava muito exaltado. Eu não tava entendendo a tua. Eu só sei que eu peguei os docinhos aqui, ó. Que eu tô falando, <risos> é Seguinte, pessoal, tamo aqui, mano. Dentro do Fire, bora pra mais ativo. Bora ver o que a gente consegue fazer lá a partida ranqueada aqui no canal. Ai, moleque, segura. Olha que legal. Eu com esse dino aqui, a galera vai tudo mirar em mim, não quer nem saber, mano. Galera, parece que viu um dinossauro na partida e fica revoltada. Eles querem tudo me matar. É? Mas dá nada, a gente vai matar eles primeiro. <risos> Eu queria cair naquela casa L, mas não deu, né? Não. Nem tudo que a gente quer nessa vida é o que a gente tem. É verdade. Opa, que lutinho é este, meus amigos? Eita. Eita. Safada. Falsa. Morreu, safada! Que isso, rapaz? Tenha calma! Vou chamar de safada mesmo, porque é o que é. É, ué. Muito do... Morri! Tá aqui dentro. Foi lootear o meu amiguinho. Morreu também. Beleza, mano. Até que começamos com um loot razoavelmente bem. Ó, tem um docinho lá, ó. Tô morrendo de fome e quero comer. Acabei de avistar o docinho e estou faminto! Eita! Maluco! Vamos parar com isso que tá feio! Que Por que, safado? safado? Não consegue, né? Meu Deus, mano! Tirei muito, muita vida dos dois aqui não consigo matar os caras. <risos> Faleceu. Matei mais um. Preciso de bode aí. Não. Diga. Mano, tem bastante gente aqui Já matamos quatro Cinco? Quatro já foi para a fita Acertou Eita, mano, os caras estão se matando tudo aqui, ó Aproveitar que os caras estão meio sem vida Ai, ai Beleza Esse aqui já foi também Vou pegar esse docinho aqui. Primeiro docinho que eu pego no jogo. Sim. Beleza, mano. Bora aqui pra cima. Já matamos cinco aqui na ranqueadinha. Eita, mano. Bora subir alguns pontinhos aqui. Eu tô feliz, tô empolgado, moleque. É, eu tô me sentindo adorável. Bora ver o que a gente consegue pegar aqui nesse drop, mano. Tomara que venha uma grosa. Uma arma muito, muito top. Ah, tá difícil, viu? Pô, até mesmo. Beleza, mano. A WM. E tá uma arma boa Realmente Mas que eu não sei jogar Mas vou pegar Vou pegar, sou meio corajoso mesmo Aqui tem coragem Beleza, mano Pegamos a WM aqui <risos> Hoje eu não sei o que tá acontecendo, mano Eu tô muito diferente do que eu geralmente sou O que você tem a ver? Estou jogando ranqueada O que, que tá acontecendo com você, Abigão? Você tá diferente Você é uma pessoa diferente Uma pessoa Estranha Estranha? Olha os caras tentando aqui na frente, mano Cara, Michel, que é Os últimos caras estão aqui, mano Tem que tomar muito cuidado Mano, tem mais um cara vivo Agora que eu vi, meu Jesus A minha vida está na mão de Deus Ah, mentira, o cara tá de carrinho Carrinho monstro ainda Manqueada, meu irmão! Segura esse tiro, moleque! Mano, deixa o like aqui embaixo! Se inscreva se você não for inscrito! É nóis, obrigado por assistir até aqui! Valeu!